Ontem tivemos uma partida pela Copa de Base do Feira 10, é, edição 2023. O campeonato esse muito difícil, né, com grandes equipes. Mas no jogo de ontem, venho aqui para parabenizar toda a garotada pela entrega, pelo comprometimento. E sabemos que enfrentar uma equipe difícil, uma equipe que propôs o jogo, né, mas graças a Deus saiu um resultado positivo. Isso nos dá mais tranquilidade para pegar a semana de trabalho até chegar o próximo jogo. Que a gente, vamos ver a data ainda. É, os pontos positivos, os pontos negativos. Os pontos positivos vão potencializar, os pontos negativos vão trabalhar. Porque uma vitória esconde muita coisa, mas não lá nós do 79. tenho toda a minha comissão para a gente conversar. Tem a própria garotada que tem uma visão e essa visão é importante para a gente, para que a gente possa estar tá fazendo um bate-papo participativo para que eles possam opinar e em cima disso a gente conseguir cada vez mais evoluir mas eu quero aqui parabenizar a minha a garotada do CDS-9 toda a comissão Luandson Samuel os garotos que não estão inscritos a garotada que está que está no dia a dia treinando trabalhando né, incentivando motivando e preparando os garotos que estão disputando estão com a categoria disputando a categoria sub 17 Porém, como é sabido de todos, tem jogadores de 13 e de 12 anos que estão inseridos nessa competição porque a gente já está dando acelerada né, na formação deles.